Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho vos mostrar como usar a manteiga de karité. Já deixaram o um like? Já subscreveram? Vou dar um minuto para fazerem isso. Já? Ok. Bye! No meu último vlog eu mostrei o processo de comprar a manteiga de karité e muitos perguntaram como é que se usa a manteiga de karité. Então, primeiro vou desembaraçar o meu cabelo que está limpo e depois vou pegar um um pedacinho de manteiga de karité aquecer nas mãos e depois aplicar diretamente para o cabelo. Eu primeiro vou focar nas pontas e depois no comprimento do cabelo. É muito importante aquecer essa manteiga de karité nas mãos ou passar pelo micro-ondas, mas não aquecer até o ponto de queimar, né? E depois aplicar no cabelo. Eu aconselho a aplicar isso no cabelo que está quase seco, porque eu vejo que quando eu aplico manteiga de karité, quando meu cabelo está molhado ou está muito úmido, ele fica com uma sensação muito estranha, que eu não gosto. Então eu aplico com o cabelo quase seco. Então, vamos desembaraçar o cabelo, aquecer a manteiga de carita nas mãos, aplicar no cabelo e depois fazer twist ou uma trança ou carrapitos para o cabelo não encolher demais. O meu cabelo está com um brilho. Olhem só, olhem só, eu acho que não tenho que dizer mais coisas, vocês já estão a ver. Deixei meu cabelo secar completamente nesse penteado muito muito à toa e depois no próximo vídeo vocês vão ver o que eu fiz e esse é o próximo dia, não foram dois dias depois, eu depois tirei os twists para poder fazer tranças para esticar meu cabelo ao máximo. Depois de dois dias, meu cabelo ainda estava com muito brilho. O único mal que eu acho da manteiga de karité é que ele deixa essa gordura nas mãos. E eu não gosto tanto quando estou mexendo no cabelo e sai essa gordura toda. Não fiquem assustados quando o cabelo ficar muito forte depois de usar a manteiga de karité. Porque ele tem esse efeito. E eu tinha me esquecido sobre isso. Porque eu já tinha usado a manteiga de karité, mas há muito tempo e a qualidade não era a mesma. Espero que gostaram do vídeo não esqueçam de deixar um like, inscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye!